Viva amigas, vejam esta maravilha, contas para terminar no topo do crochê. Vamos ver como é que eu desenvolvi isto. Vou desmanchar aqui algumas. É muito simples, fazer um ponto baixo normal. Portanto, aqui temos ponto baixo todo, fazemos o ponto baixo todo. E depois é aqui agora que vamos acrescentar top. E agora fazemos o próximo ponto baixo. E assim a conta fica deitada e muito apropriado para fechar o topo. E agora aqui punhamos outra, se fosse o caso disso. Íamos sempre seguindo. Top, muito lindo, muito bonito, muito útil para terminar e fica com efeito espetacular.